O trabalhador ou a trabalhadora do metrô, nesse momento, estão utilizando a ferramenta da greve porque nenhum outro meio foi possível para dialogar com o governo do Distrito Federal. Infelizmente, não é uma greve contra a população. Pelo contrário, é uma greve para incrementar, qualificar o serviço do metrô do Distrito Federal. E eu queria, mais uma vez, homenagear... A luta dos trabalhadores do metrô, os empregados que hoje né, passaram por tantos governos diferentes, mas têm lutado para o governo respeitar o metrô e para o metrô prestar um serviço de qualidade. Não sei se os deputados conhecem, mas saiu a pesquisa de satisfação do metrô DF de 2018. Sabe qual é a taxa de satisfação da população com o metrô? 87%. Uma taxa invejável para um transporte público executado por uma empresa pública. Então o metrô do Distrito Federal tem muitos problemas, é claro que tem, nós sabemos disso. Mas nós temos um metrô construído por trabalhadores, empregados públicos. É sabido no mundo inteiro que os principais metrôs do mundo, eles são públicos e não privados. Não vale a pena para a iniciativa privada comandar um metrô. O custo é muito alto. O governo teria que fazer um aporte imenso de recurso para a iniciativa privada e, além disso, indenizar mensalmente e anualmente a iniciativa privada. Seria um custo muito mais alto do que o custo que a gente tem hoje. Há uma investida na privatização das empresas estratégicas do Distrito Federal. E o que tem acontecido pelo mundo? No mundo hoje, o que tem acontecido é a reestatização de empresas estratégicas, porque essas empresas não servem para dar lucro. Essas empresas servem para prestar um serviço de qualidade à população brasileira e, no nosso caso, à população do Distrito Federal. Então, o metrô ele gerou um desenvolvimento enorme para bairros como Guará, Águas Claras. O metrô gerou muito lucro para o Distrito Federal, melhoria das condições do povo, melhor mobilidade. A gente não pode dizer que dá prejuízo. É porque as condições econômicas não podem ser lidas de forma cartesiana. Isso é absolutamente equivocado. As condições econômicas de uma empresa têm tem que ser lidas de forma aberta, lato. São muitos outros elementos que podem ser levados em consideração. E o Metrô DF, inclusive, ajudou a desenvolver e a formar um bairro hoje em desenvolvimento do DF, que é Águas Claras. E é um grande serviço que ele presta à sociedade. E ele presta esse serviço por conta dos seres humanos. Tratar uma greve como um ataque à população é desrespeitar os seres humanos metroviários que se dedicam em jornadas longas de trabalho no metrô do Distrito Federal. Nós não podemos tolerar a privatização de empresas estratégicas com a demonização do Estado. O Estado tem problemas? Ele tem problemas. Muita gente cita os casos de corrupção para lembrar que o Estado tem problema. A gente não pode negar que nos casos de corrupção avaliados existiam empresas gigantescas, multinacionais desse país envolvidas há 40 anos e corruptoras, produzindo a corrupção. A gente não pode esquecer que o culpado não é só o Estado e que o Estado produz muita coisa positiva para a nossa cidade e para o país, e as nossas empresas, elas precisam ser valorizadas, fortalecidas e não sucateadas e privatizadas. Porque o governo atual, ele passa, mas nós continuamos população do Distrito Federal e nós temos que zelar pelo nosso patrimônio. A Caesb, a SEB e o Metrô são patrimônio do Distrito Federal e nós temos que defender esse patrimônio junto com os trabalhadores dessas empresas. Muito obrigado, senhor Presidente.